Tópico 1. Solicitação de Vagas de Bolsas de Monitoria. Todo departamento ou congrade que possua atividades de ensino cadastradas no módulo Turmas pode solicitar vagas de bolsa de monitoria acadêmica remunerada presencial, monitoria acadêmica presencial voluntária e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 Observação. O departamento pode solicitar nas três modalidades, voluntária, presencial acadêmica e utilizando tecnologia EAD. Coloque o número total de vagas que o departamento ou congrad realmente necessita para a modalidade selecionada. Depois, selecione as atividades de ensino para as quais se pretende monitoria. No campo Justificativa, deverá ser indicado o um motivo pelo qual o departamento ou o congrade tem interesse nas vagas que está solicitando. Para a monitoria presencial acadêmica, explicitar casos e disciplinas com número elevado de reprovações, disciplinas de caráter teórico prático ou prático e ou disciplinas com elevada demanda de matrículas, por exemplo. Para monitoria à distância, utilizando tecnologia EAD, explicitar como ocorrerá a inserção das tecnologias no ensino e qual o ambiente virtual de aprendizagem, Moodle, Roda ou Nave. No caso das monitorias voluntárias, não há espaço para colocar o número de vagas, pois são bolsas sem remuneração, logo o departamento pode se utilizar de quantas desejar. Após realizar o procedimento para cada uma das modalidades, a solicitação deverá ser salva através do botão Solicitar.